Boa tarde, bom dia, boa noite uh, O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Que Deus proíbe o homem para que não comece A árvore ou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal São as sensações da nossa carne Os desejos da nossa carne Os pensamentos pecaminosos, pensamentos misturado com as sensações do que é material. A Bíblia diz que é, o fruto era bom aos olhos de Eva. Então, esta árvore, é, ou o fruto desta árvore do conhecimento do bem e do mal, é o foco em tudo aquilo que é carnal, que é material, que é das sensações ou dos sentidos do nosso corpo. Devemos ter cuidado eh, nos, de nos alimentarmos desta, do fruto desta árvore. Alimentar-se do fruto desta árvore é pensar de forma louca, desenfreada, sobre tudo aquilo que não não não edifica a nossa vida, sobre tudo aquilo que é perecível tudo aquilo que passará, Jesus disse, juntem tesouros nos céus onde não há ladrão e onde a ferrugem não corrói, juntar tesouros nos céus é, é, é acumularmos pensamentos em nossa mente é, cheios de amor, de paz, de justiça, de alegria, de bondade de benignidade, de longanimidade, do bem. Isto é que é juntar tesouros nos céus, o contrário, o tesouros na terra é nós vivermos toda hora preocupados com o que havemos de comer, o que havemos de vestir, o que havemos de, de, de beber, é, o dia de amanhã, rou, rou, rouba-nos a alegria de vivermos o hoje. E é, isto é juntar tesouros na terra onde o ladrão que é Satanás rouba, ele na verdade Vai pegar tudo isso ali que a pessoa juntou, que as preocupações desta vida e rouba. Rouba alegria, rouba a saúde, rouba uh, o sentido, a direção, a cor, a vida da pessoa no hoje. A pessoa não consegue desfrutar hoje. Isso na verdade é que é alimentar-se ou comer do fruto uh, do conhecimento do bem e do mal.